Bande Guru Padadandam dandam Bindasaman Nitham Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitha Sahoditam Sri Nanda Nandana, Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Binda Banamanohara Vanchakalpotaru vasaki passin de bevacha. Patitanang pavone pavishna bebjo namha. Mukankaroti bacha lang pangung lang hetegirim. Yat patam hangabandi parma nanda madavam. Vakti pade devi sata vatoi namu nama nara namaskita noron chayvan orotamam de ving saraswating sankirtane kishno katho podeshe gauri patrasha prakasonecha sadhanurak guru bhakti yukto. Bhakti pramodaksh jagod varuni. Deyam sadha padivabang nam avish padam siva saranyam. Betathihum bonotapa lubhava diputam. Bande maha purushate yat pad Yatpa chandamani palavanakachandamani chataya. Bisburi jita kama pica podushu saramurti. Saradhi kama Krishna Chaitana pravuneta nanda. Sri ad deitagada rasiva Gaura bakta vinda. Sri Krishna Chaitana pravuneta Sri Ada Itagada Dharasivasadi Kaura Kaurabhakta Vindu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ajan ulom bita hujo kanoka bodato. Sankirtano i kapitaro kamala ya priakaru. Karuna hutaro. Hari kishna, hari kishna. Krishna Krishna, Krishna hari. Hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare nama migange tava pankajam suras bandito chamukti cha dadasinitam Bhavan Rupen Sadhana Narana Ganga Tarang Ramani Ajata Kalapam Gauri Nirantar Abhushi Tabaam Bhagam Nara Yuno Priya Manongo Madhaapharam Baraan Sipura Vagisha Jusho Badane Lakshmi Rijasha Cha Bakshashi Yasya Sahide Sambhi Pam Nishinga Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Já se bhakti Bhagavati akinchana sarab. Já se Bhagavati akinchana sarabagunai. Tatra shama sati Haro abacta shakuto, oh Mahodeguna. Manor ate no asato, oh Taboto vai. bhagvati sti bacti de Hagavati, okinjana. Sarabaguno is tatrosama, sati suraha. Haro abacta shakuto, oh Mahodeguna. Manor ate no asato, oh Taboto vai. Audhiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur, Paramaham Sajagad Guru disse que Anugottahin Bhakti, é just como a beast. Ele disse que aqueles que não têm rendição ao Vaishnava puro, eles podem ser comparados com feras ferozes. Gaudiya Goswipatya, Sr. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, jagat Jagadguru diz que aqueles que são uh, desprovidos de anugatya, de rendição, eles são como feras ferozes, ou piores do que isso. Sem tomar refúgio aos pés de Lotus, de um Sadguru, de um Vaishnava puro, de uma alma que alcança a realização espiritual, não existe outra alternativa. Ou hoje, ou amanhã, ou na próxima vida, ou na seguinte, você vai continuar tendo que esperar. Não tenha pressa para, e, e, e, não tenha pressa para aceitar qualquer guru. Você pode cair numa armadilha e aceitar um guru que não alcançou a perfeição. Somente a alma autorrealizada pode lhe ensinar o verdadeiro conhecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Somente as almas realizadas. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que temos que ignorar as diferentes vozes da sabedoria popular e ouvir somente a voz da alma autorrealizada, da alma que alcançou a perfeição. É por isso que Shira Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer Mata, que nós, membros da Gaudiya Mata, sempre estávamos, okay. eh, devemos estar prontos para sacrificar galões e galões de sangue para a emancipação das almas condicionadas, mas elas devem estar favoráveis, elas devem querer isso, se elas não estão interessadas, se elas vão criticar o Guri, os Vaishnavas, então, nós não podemos mais fazer nada. Qualquer tipo de objeto, por exemplo, um objeto de plástico, você não pode usar qualquer tipo de objeto como condutor elétrico. Porque existem objetos que são não condutores de eletricidade. Da mesma maneira, todas as almas elas são Vaishnavas. Nós aprendemos isso de Vrindavan Dastakur, né? que é o próprio Vyasadeva. Nós sabemos que não importa quem nasceu aqui ou lá, na Itália, nos Estados Unidos, na Rússia, isso não importa. Todos são Almas. E as almas são Vaishnavas, são servos eternos de Krishna. Mas elas não conseguem realizar isso. Todos são Vaishnavas. Mas por conta da, sua, da influência de Maya e do fruto do seu karma, eles não conseguem entender a sua forma eterna. É por isso que Prabhupada Bhaktsidanta dizia, nós estamos prontos para... É, sacrificar galões e galões de sangue para a emancipação de uma única alma condicionada. Mas mesmo assim não temos garantia. Mesmo que nós sacrifiquemos galões de sangue, nós não podemos ter certeza que nós vamos liberar as almas. Por quê? Porque as almas, elas têm a liberdade delas e elas usam isso para ofender às vezes o Vaishnava. Eles decidem, eu não vou fazer o Badana. não vou seguir o que você está dizendo. E o que você pode fazer? Forçá-las? Eu não posso forçar ninguém. Nesse caso, não podemos fazer nada. Aqueles que estão escutando o e que de alguma maneira estão tentando se aproximar e escutar e eles sentem alguma reação nos seus corações. Depois disso, eles querem se concentrar ao ouvir o Harikata puro, e se eles fizerem isso, aos poucos eles vão alcançar a perfeição, vão alcançar Bhakti, não há dúvida, porque está escrito no Bhagavatam. O próprio Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya disse pessoalmente, no Chaitanya Bhagavatam, no Chaitanya Charitam, está em todos os lugares está escrito isso, que ao ouvir o Harikata puro, a alma se purifica e alcança a bhakti. Enquanto você fizer todas essas atividades que a sociedade espera de você você vai estar nessa, nesse mesmo nível. Mas até quando você vai ficar fazendo isso? Até que você alcance a perfeição, você tem que manter seus... Seus, seus, é, seus deveres. Mas até que você sente uma espécie de asco, de repulsão sobre a vida material, aí você vai parar de se relacionar com a matéria. Como no caso de Devahuti, Devahuti ela, ela é mãe de Kapila Deva, que é um avatar de Krishna. E ela nunca pensa, esse é meu filho, ela pensa, esse é o Senhor Supremo. Ela vai dizer, ó oh, Prabhu. Eu estava pronto para qualquer coisa Eu estava querendo me fish, uh, me meat, uh, satisfazer todos, todos os meus sentidos materiais. O que meus sentidos pediam, eu dava. Carne, What? comida, peixe, whatever. vinho, o que é que eles pedissem, eu dava. Na verdade, Devahuti não falou dessa maneira. Mas Shama Das Babaji Maharaj está fazendo uma metáfora, dizendo que a alma, que a mente é como nesse texto de Devahuti, que a mente pede qualquer coisa para nós. Repetidamente. Eu queria dar tudo o que os meus órgãos pediam, meus olhos queriam ver bobagens, meus ouvidos queriam ver coisas impuras, minha língua queria pronunciar coisas ruins, todos os órgãos dos os sentidos, a minha pele quer sentir o toque de alguma coisa, a desfrutar, então Devahuti pede para que a gente se lembre desse ponto, nós temos que nos lembrar sempre do Senhor Supremo. Anantadeva, Deva, Senhor Infinito. os meus Ananta Deva, o Senhor sempre famintos e, e sedentos Ananta Deva, mas mesmo assim, os meus órgãos dos sentidos nunca me, me dizem, ok, chega, já você me deu tudo o que eu queria. Eles nunca nos dão misericórdia, eles nunca dizem, ok, ok, chega, não preciso de mais matéria, de mais coisas. Não, nunca eles falam isso. Agora eu estou Peter, Peter Devahuti, porém, a mãe de Kapila, deva-shiga, diz, eu estou farta da matéria, por favor, me diga, me salve. Como é que se sai daqui? Como eu paro de me relacionar com a matéria? Ela diz, dia a dia eu caminho na direção da ignorância. Como sair disso? Que experiência dolorosa. Devahutima chora e diz, eu pensei que podia receber alguma satisfação, que podia ficar saturado de coisas materiais, mas não. É uma situação penosa. Como o rei Pururova, que queria desfrutar com sua rainha. Ele não entende que os anos estão passando que ele vai perder sua força física. Todas as energias físicas ele ia perder, ele não se lembrava disso. Esse é o poder de maya. Você está... Culpado com qualquer tipo de desfrute material e sua vida vai acabando. E ao mesmo tempo você vai se enrolando em atividades negativas. É um buraco sem fundo. As pessoas vão cada vez mais profundo. Você pode descer a 20 mil léguas submarinas para arranjar algumas joias, mas, é, mas com as nossas atividades, com as atividades negativas, com aquilo que acumula pecados, não tem fim. É mais do que 20 mil léguas marinas, Purudev, Pururuba, Pururuba. como o rei Pururova, do Srimad Bhagavatam, acho que é o quinto canto. O próprio Indra o convidava, por favor nos ajude a lutar contra os demônios, e ele lutava sozinho e derrotava os demônios, era um rei muito poderoso, mas finalmente o que acontece? Ele continuou capturado na armadilha de Maurya. E de repente ele se vê velhinho. O já se foi. Ele não está mais aqui, mas eu gostaria de perguntar para ele. Me explique, era você que gostaria de desfrutar da rainha ou a rainha que gostava de desfrutar de você? Eu não consigo entender. Diz Shambhava. Quem desfruta de quem? Porque tudo é matéria. O corpo, a carne, é carbonato de cálcio, sangue. Quem vai desfrutar do que? Eles não poderiam responder para mim. Então, foi escrito, eu lhe disse, talvez 15 dias atrás, eu estava falando. Se você adicionar o fio, se você coloca combustível no fogo, você não pode esperar que o fogo se extingua, que o fogo acabe. Como é que você poderia acabar? Não, você está colocando cada vez mais combustível no fogo. Um ponto vital aqui para a Dizia que nós somos como carteiros. Nós trazemos cartas do mundo transcendental para você. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fique bravo comigo se você não gosta do que está sendo dito. Não diga que eu sou muito rígido ou que eu sou muito liberal. Esse tipo de conceito não cabe. Eu não tenho escolha, eu repito a mensagem que eu ouvi do meu guru Varga. Um carteiro Ele vai de porta em porta. Ele leva a carta no envelope, você abre o envelope e se existe uma notícia ruim, você não pode atacar o carteiro. O carteiro não é responsável, ele é simplesmente um servo. A carta que você quiser dar, você dá. Se alguém vai atacar o carteiro, com certeza é um tolo, porque não foi o carteiro que escreveu a mensagem. Ele não tem nada a ver com isso. Então, o Papa vai dizer Order we are getting, Nós só recebemos, passamos a ordem que recebemos, como o Mahaprabhu que deu ordem para Haridas Thakuri e para Nityananda oh, Prabhu. Ele diz: Ó oh, Haridas, Ó oh, Nityananda, vão de porta em porta, ensinem os santos nomes. E depois de um dia, o dia está terminado, você pode vir e me informar o que acontece. O que aconteceu? Mahaprabhu Chaitanya dão as instruções é o Guru, Nityananda é guru. Nityananda é guru. Todos eles estão pregando. Todos esses Vaishnavas, servos de Mahaprabhu, e todo o seu caráter, todo o seu, seu comportamento, só isso em si já é uma pregação. Eu já falei isso várias vezes, mas você se esquece. Você. Acha que correr de um lado para o outro é pregar, coletar dinheiro aqui, coletar dinheiro ali, lá lá, ha. ha, ha. Isso aí é pregar? Não. Eu preciso dizer isso para vocês. Isso não é pregação. Correr de um lugar para o outro, aqui e lá. Muitas vezes eu disse: vocês não podem se lembrar, então o que eu posso fazer? Gaudia Darshan é algo muito vasto, como Ananta Deva. Ananta Deva é infinito. Se, da mesma maneira, se o Senhor é infinito, então a visão da Gaudia também é infinita. Entende? Como nós podemos assimilar o infinito? É impossível. Então, de acordo com a nossa limitação material, nós vamos nos aproximar dos Vaishnavas e de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E se nós tivermos sorte, nós vamos aceitar, senão nós vamos criticar os Vaishnavas puros. E assim, vamos para o inferno com todos os nossos seguidores. As pessoas podem dizer, olha, aquele é um grande pregador, mas se ele não aceitou o que foi dito e mexeu e alterou o que foi dito, então ele vai para o inferno com todos os seus seguidores. Entenda que você não é o seu corpo. Agora você está dentro dele, né? Você não pode entender aonde você vai depois que você abandona o corpo. Você não consegue pensar nisso. Mas há surpresas do lado de lá. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: se estabelecer nos ensinamentos de Goranga Mahaprabhu é a verdadeira pregação. Simplesmente porque eu não vou para o mundo porque, todo, para a América, para a França, é para a Itália. É por isso que você vai me, me culpar dizendo, dizendo que eu sou contra a pregação, só porque eu não viajo? Não. O meu Harikatha está indo de alguma maneira. Então, o que o dizia, para se estabelecer na pregação de Goranga Mahaprabhu. Isso é um ideal. Perfeito. Essa é a verdadeira pregação. Bhaktivinoda Thakur disse isso. Se um Vaishnava puro um dia, ah. ele não quiser falar com você. Você vai, você viaja muitos quilômetros para chegar até ele, mas ele não quer falar com você. Bhaktivinoda Thakur explicou, não pressione um Vaishnava para conversar com você. É melhor que você preste reverências, já é suficiente, já é mais do que o suficiente que você olhe para o Vaishnava e preste reverências. Você pode alcançar sucesso espiritual se você fizer somente isso, mas você tem que ser sincero. Se um Vaishnava não quiser falar com você, não fique bravo. Não é isso que nós precisamos. Eu posso receber todas as respostas ao olhar para esse Vaishnava. Então, para observando um Vaishnava, você pode se tornar purificado. Você não pode forçar um Vaishnava. Se ele falar comigo, se ele não falar comigo, eu não tenho que ficar bravo. Bhakti Thakur disse que do corpo do Vaishnava, você não pode ver. Mas tem um brilho sendo emitido. Como se fosse um ímã. Vocês já estudaram física ou ciências? Tem um campo magnético ao redor de um ímã. E naquele campo, no campo, se alguma bolinha de ferro passar ali na frente, ela é capturada. Então o peso do ferro e o tamanho também do ímã, tudo isso vai influir, obviamente. Ele tem que ser a, o campo magnético do ímã tem que ser maior que o que o peso do objeto. Então nesse campo magnético, se tiver uma bolinha de ferro pequena, ele vai puxá-la. Então Bakunado Thakur disse que do corpo do Vaishnava você não vê. mas um brilho vem, um brilho luminoso e esse brilho pode tocar você, assim como o brilho do corpo do Vaishnava, como o campo magnético do campo do Vaishnava. Você não vai enxergar, mas há uma reação interna. Como eu mesmo, que passei muitos anos de Shambhava observando Bhakti Pramodho Puri Goswami Maharajil, recebi reações na primeira noite, depois que eu encontrei com ele, eu estava dormindo na beira do rio, lá, lá embaixo, bem na beira. E eu vi algo naquela noite que eu não posso contar agora. E aquele foi o meu sinal de que tudo estava limpo. Eu levantei. O que foi que eu vi? Eu tomei no banho no Ganges imediatamente, atravessei o rio e corri como um louco no Chaitanya Mata. Finalmente eu entrei e encontrei meu Guru Maharaj. E então eu acredito 100% que de acordo com a sinceridade de vocês, com as suas orações, quanto você ora com toda a força, Netananda está ouvindo. Ele vai dar respostas a você. Um, ten, um sannyas veio até ele mim, do Ele estava me procurando para todos os lados. E eu não podia dar muito tempo para ele, mas alguém deu o endereço para ele. E ele veio ver Shambhadas Maharaj, e Shambhava ficou uma hora com ele. Ele falou, oh, ele estava chorando, isso todo mundo me trapaceou anos e anos e anos. O que, que eu posso fazer agora? Mas as pessoas não querem entender. Como que eles me acham, eu não sei, porque não sei o que eu dou o endereço. E eu tenho que encontrá-los. Eu não posso não, não, não encontrá-los. Eu estou dando tempo, mas aí eu perco o meu seva. Tenho que escrever, cantar os santos nomes, tantas coisas. Mas eles não entendem, eles ficam bravos. Maharaj precisa falar comigo, eles pensam. Shambhava precisa falar comigo. Mas eu não tenho tempo nem de noite de Shambhava. E as pessoas ficam bravas. Mas Bhakinawada Thakur explicou que pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, nós podemos receber tudo. Não podemos mudar nenhum ponto, nenhum hífen nos escritos de Prapada Bhaktsidanta, de Bhakinawada Thakur. De Goswami Maharaj, a gente não tem poder para isso. Nós não podemos fazer isso, mudar nada. Por isso que nós ouvimos muitas vezes de Bhakti Pramod Purigusama Samaraj ou de, de Param Gurudeva Bhakti Deita Samaraj. Nós não podemos mudar uma palavra do Kirtana Tudo que está escrito ali Nós não temos o direito de mudar uma palavra de nada Tamadas nós não temos o direito de mudar uma palavra de Bhakti não, Thakura. Então, nós temos que simplesmente tentar transmitir o que está escrito no original de maneira perfeita. Isso o Maharaj disse para mim. Então, quando você hiala, realiza Vaishnava Tattva e Guru Tattva, agora você está pronto. E encontrar o, encontrar o Vaishnava significa quase como encontrar o Senhor Supremo. Às vezes é descrito que é mais, porque se você realiza o Vaishnava, se você tem Darshan, isso ainda é mais importante. Assim, mesmo, mas mesmo assim está escrito nos Upanishads. Quanto amor você tem pelo Senhor Supremo e respeito? Como é a sua bhakti? Você tem que sentir a mesma coisa pelo Guru. Eu ia dizer mais pelo Guru do que pelo Senhor Supremo. Por que? O Vaishnava ama mais Radharani do que Krishna, porque ele é um servo de Radharani. Krishna é capaz de nos trapacear, mas Radharani não, então os Vaishnavas aceitam até brigar com Krishna para servir uma Radharani, então é por isso que nós podemos confiar neles, porque Radharani nunca é, tra nos trapaceia, ah, os Vaishnavas dizem que se eles veem Krishna Krishna diz: eu sou Krishna, vem até a mim, eles não acreditam. Mas Radharani vem, venha comigo, aí sim eles vão. Com mais velocidade, como um jet supersônico, eles vão na direção de Radharani. Porque Radharani vai dizer, este é Krishna, é ela quem pode nos indicar quem é Krishna. E nós não cairemos em ilusão e esse é, é a adoração que nós aprendemos na Gaudia, na, na Gaudia Transcendental. Agora nós vamos ouvir esse grande devoto, esse associado de Prabhupada Bhaksidanta. Qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de glorificação não é suficiente. Nenhuma a Glorificação será suficiente para descrever a perfeição deste companheiro de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thaku Prabhupada. Então, Bhakti Goswami Maharaj, Bhakti Sarga Goswami Maharaj, Bhakti -sourabha. quanto nós podemos dizer. Quando eu vou poder falar e quando vocês vão poder escutar? Sim, são tantos Vaishnavas. Então, Srila Bhakti Hiridoi Goswami Maharaj é um associado eterno de Gauranga Mahaprabhu. Ou seja, um associado eterno, um companheiro eterno de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Como é que eu posso saber? Eu sei isso 100%. Existe algum sintoma? Nós aprendemos do Guru Varga os sintomas. Se os sintomas estão lá, quando finalmente você aprende quais são os sintomas, você vai enxergar que ele é um companheiro eterno. Não é porque alguém é popular, ou porque o mundo inteiro vem e diz que você é um grande Vaishnava. Isso não é um sintoma. Não significa que ele, que ele tenha seguidores ou uh, aplauso. Esse é o grande erro que nós fazemos. Maia Maya calcula assim, nossa, olha quantas pessoas foram lá. Mas realmente, às vezes esse não é Harikata. Quem que foi ouvir da Prabhu? Que era um, um companheiro eterno de Prabhupada Bhaksidanta. Pouquíssimas pessoas escutaram. As pessoas não conseguem nem ler os artigos que ele escreveu. Sadhananda Prabhu é um devoto de Prabhupada Bhaksidanta que Maharaja glorificou nas aulas passadas, que veio da Alemanha. Somente um Vaishnava pode entender outro Vaishnava. Nós não podemos deixar esse julgamento na mão dos tolos ou a opinião da sociedade. não podemos deixar o julgamento na mão na mão de um tolo, de uma personalidade. Quem é a personalidade? Quem é o Vaishnava? Quem não é? Quem pode falar sobre isso? A sociedade? Quem pode apontar? Se as pessoas não são Vaishnavas, como é que elas podem dizer quem é? Se o mundo inteiro dissesse que Bhaktivedanta Sarasvati Thakur Prabhupada não eram Vaishnavas, Shira Kyesha Maharaj não era? Que o mundo dissesse o que fosse. Isso não tem nada a ver com a realidade deles. O Senhor sabe quem é o Vaishnava. No livro do Senhor Supremo, o nome deles está lá. Não adianta você pregar no mundo inteiro, mas se o seu nome não está no registro do Senhor Supremo, o mundo pode lhe adorar, lhe dar um monte de guirlanda e falar, Maharaj já errou. Não é essa a prova. E essa é a doença do mundo inteiro. Se eu nascer milhares de vezes, talvez eu não consiga convencê-los, mas eles não acreditam. Nós podemos só convencer as pessoas pela misericórdia de Nityananda e de Bhaktisiddhanta. Eles poderiam mudar, mas eles não mudam porque eles têm duplicidade. Prabhupada não pode mudar uma Mayavadi, Sim, ele pode. Prabhupada Bhakti Siddhanta pode, mas ele é um, dupli, um, um, um hipócrita. Ele quer coisas de Deus, ele quer ser Deus. Esse é o problema principal. Então Bhakti Hridai Vana, Vana Maharaj era um pregador extremamente exaltado no mundo inteiro. O que ele pronunciava, o que ele descrevia, speaking, o próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todos aqueles que o criticaram estão fazendo Vaishnava the Parada. Out Eles não vão alcançar sucesso na sua vida. Eu posso so tocar Tula deve. Tenho What certeza. Qualquer posi posição that's que that's uma pessoa que eu tenha criticado aparentemente tem, ela pode perdê-la, porque a bactéria da Ivana Maharaja era um grande fascinava. O nome dele era Narendranatha Ni... O nome dele era Narendranatha Chakravarti. É uma família muito elevada. Do sul da Índia, Chakravarti significa imperador, o sobrenome deles. É uma família de Brahmanas. Eles eram residentes da cidade de Deca, na Índia. Ele era um grande aluno na escola. Ele estudava em inglês, numa escola em inglês. Ele era um estudante brilhante. Mas de acordo com os seus sanskaras, ele nunca se alimentava com coisas tamásicas, como a, a, óleo, a, alho, cebola, carne. Ele não. A família dele sim, ele não. O pai dele ele eram muito, seguiam os quatro princípios. Então, enquanto ele crescia, ele se tornou um estudante brilhante. Em um determinado momento, o pai ficou muito doente. Tão doente que ele estava com risco de morte. E nesse meio tempo, eles se informaram sobre esse templo da Gauti Yamato que estava ali perto, em Dhaka. Era uma Gaudiya Mata que tinha lá chamado Madhava Gaudiya Mata. ele se encontrava lá com os devotos Ele frequentava lá Comprava algum livro para ler E dessa maneira ele se entrou em contato com Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur E até que ele decidiu vir até Calcutá Para encontrar com Bhaktisiddhanta Prabhupada Ele queria encontrá-lo E com a desculpa é, de comprar um remédio que não estava em Dhaka, ele foi até Calcutá, ele foi mandado até Calcutá pela família. E aí ele foi até Calcutá e aproveitou para encontrar. Ele queria encontrar Prabhupada Bhaktisiddhanta. O pai dele estava precisando daquele remédio, mas ele mesmo assim foi lá, ouviu o Arikata. Mesmo que o pai com risco de vida, ele foi até lá. E ele disse para o uh, presidente do templo, eu gostaria de ficar aqui ouvindo. Depois ele quis se encontrar pessoalmente. O olhou para ele, esse é o meu associado eterno. Esse é um tipo de passatempo. Então assim ele começou a receber a misericórdia de Prabhupada gradualmente. Ele fez muitas perguntas. Ele quis tomar, então, um determinado momento, refúgio ali. Os pés de Prabhupada Bhaktivedanta. Porque ele tinha muita sensibilidade. Ele era um, um homem muito sensível, um jovem muito sensível. E Prabhupada deu Harinami Diksha para ele. E o nome dele era Nandashana Prabhu. Nandashana. O nome de Brahmacharya que ele recebeu. E depois disso, o Prabhupada queria testá-lo. Indi Prabhupada disse, eu vou falar Harikata, né? Eu falei Harikata ontem, sim. você pode escrever um artigo sobre o Harikata de ontem? Se você me permitir, ele foi e escreveu tudo o que ele tinha escutado. Então ele escreveu de uma maneira tão excelente que o Prabhupada ficou surpreso. O Prabhupada ficou impressionado. Você pode escrever um artigo para as nossas publicações da Gaudia? Se você pedir para mim, se você me permitir, eu faço sim, respondeu. Esse Bhakti Ivana Maharaj, na época que ele era brahmacharya. Você pode imaginar que tipo de qualidade ele tinha? Como que você pode criticá-lo? Eu pergunto, mas como é possível? Prabhupada, em pouco tempo, decidiu carimbá-lo, certificá-lo, ele deu sannyasi para ele. Prabhupada Bhaktisthana geralmente dava sannyasi depois de 10, 20 anos. Ninguém poderia chegar para Prabhupada e dizer: ah, Prabhupada, você pode me dar sannyasi? Ninguém falava isso, todo mundo morria de medo dele. Nenhum discípulo conseguia ir fazer perguntas para ele assim facilmente, ou pedir coisas. Ele tinha muito poder, muita autoridade. Era ele que decidia para quem ele ia dar sanyas, para quem ele ia dar brahmacharya, para quem ele ia dar hariname Diksha. Tudo dependia do, do olhar dele. Então, ele recebeu o sanyas. E por que Prabhupada deu o para ele? Ele mandou, porque ele quis mandá-lo para muitos lugares pregar. Ele falava, tinha uma memória perfeita. Ele se lembrava sempre, ele sabia pregar sobre Guru Anugatya, sobre a rendição ao Guru, que é o ponto mais vital, é o ponto principal. Se você entende esse ponto, você consegue entender os outros e se esse ponto está faltando, todas as suas outras qualidades são iguais a zero. Você pode pensar, eu sou qualificado, mas sem rendição ao Guru, você não vai ter nenhuma, as outras qualidades são qualificadas Então, um dia para o disse, para o Kunja Bihari Vidya ele era o encarregado ali, Kunja Bihari Vidya Bhushanam. Mais tarde, ele se tornou <missí -se> Bhaktivilas Vilas Tirta Gosana Maharaj. Mas ele tomou o sannyasi bem depois disso, depois que Prabhupada foi embora. Então, nessa época, ele tinha esse nome. E Prabhupada Bhakti é um perguntou para ele. Ele disse, olha, vá e compre um sapato caríssimo para Vana Maharaj. O melhor que tiver. Ele foi e comprou. Naquela época o chapato custava 35 rupias. Naquela época era um preço mais do que 5 mil rupias. De hoje. Muito mais até. Custava 35 rupias naquela época. Você dê para Vana Maharaj e pergunta, fala para ele vestir esse sapato e vim até aqui. Mas Vana Maharaj estava se sentindo é, tímido, como que eu posso ir até meu guru com esse sapato? Mas a instrução do guru, ele estava se sentindo tímido, com o sapato, os Vaishnavas não podem usar nada, eles têm que andar descalços. E Prabhupada deu porém essa ordem. Fala para ele, vestir o sapato e vir até aqui. Ivan Goswami Maharaj, ele caminhava a pé sem sandália nem nada, ele andava a pé pela, pelo Dhamma, pelo, pelo Dhamma Sagrado, pela terra sagrada. Ele era assim. Eles não queriam nada de conforto. Então, o Prabhupada dizia, quando Vana Goswami Maharaj chega diante dele, Bhakti Hridhoyi, Vana Maharaj. Aí ele falou, ah, agora você alcançou Porque o nível de Yukta Vairagya. O Prabhupada Siddhanta disse, agora você está renunciando, renunciando até a sua própria renúncia. Hoje você renunciou até a sua própria renúncia. O serviço do Senhor Supremo. Essa é a renúncia por mais elevada. É um ponto muito elevado. Você nunca vai me falar sobre algo parecido com isso. Se você, só se você entrar em contato com Padukabakcida, você ouve essas coisas. Eu falei sobre o exemplo da eletricidade. Se você Usar o condutor, o condutor de Prabhupada Bhaktisiddhanta, você vai receber esta mesma energia. Mas, se você está desconectado de Prabhupada Bhaktisiddhanta, como é que você pode realmente ter discípulos e pregar? Aquilo é só um teatro. Não acreditem. Pregação e exibição não é a mesma coisa. Estar na plataforma de quem fala. E quem, faz, e quem diz realmente o verdadeiro Harikata, o Harikata quebra seu coração. Ele vira seu coração de ponta cabeça, ele muda seu coração. Essa é a natureza do Harikata. É como um raio. Se você é um demônio, o, o, o, o, o raio cai no seu coração e arrebenta tudo. Essa é a natureza do Harikata. Porque o Harikata vem de, de Krishna, de Nityananda, vem de cima. Meu pai, meu, meu avô, meu bisavô, eles não têm direito de mudar nenhuma palavra do que Prabhupada diz. Eles precisam, nós precisamos pregar de maneira intacta tudo o que ele disse. E um verdadeiro sábio, sem fazer desconto, sem filtrar nada para o público, para o gosto do público de hoje em dia. E o sábio nunca erra no Sedanta. Esse é o sintoma dele sintoma vital. Se ele está em conexão com o Guru Parampara, a conclusão dele é sempre perfeita. No que ele fala, no que ele diz, nunca tem erro. Erro de filosofia, mas sim, pode haver um, um erro material. Mas não vai ter erro de filosofia. Se as pessoas entenderem o que eu estou dizendo agora, todos os segredos que eu estou explicando agora, eles vão realizar. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Bhakti Thakur. Eu tenho certeza do que estou dizendo, esses pontos são fundamentais. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, hoje você vai renunciar a sua própria renúncia. E isso chama-se Yukta Vairagya a renúncia que usa a matéria em função do serviço a Krishna e aos grandes Vaishnavas. E ele disse, olha, você vai usar sapato, gravata, é terno, para você pregar. Vai lá pregar na Inglaterra. Ele falou, mas Prabhupada, eu sou um senhasta, eu não posso vestir essas coisas. Ele falou, vá e pregue. Tente entender esse ponto muito importante. Se você quiser me desafiar, eu te dou um livro para você ver. Ninguém no mundo inteiro. Pode desafiar o que eu estou dizendo aqui porque está escrito isso. É um ponto vital. Então, Tagore, o prêmio na alma. Ele recebeu um título de cavaleiro, de Lorde, inglês. Ele veio e ele voltou para Índia, de um país estrangeiro. Então eles se encontraram: Aravindranatha Guru, Tagore e Arupada Bakshidanta. Eles se encontraram. E quando Bhaktivinoda Thakur era jovem, ele conheceu a família dos Tagores. Eles se conheciam. O seu irmão mais velho era se chamavam de irmãos, como se um fosse o irmão mais velho do outro. Então, Bhaktivedanta disse, o que seria o resultado se eu mandasse um mensageiro para a Inglaterra, para a Alemanha, de, de um mensageiro do, com conhecimento sobre Krishna, sobre Chaitanya Mahaprabhu, Irabhidranathaku disse now. Ah, ninguém vai prestar atenção em nada. Especialmente na Inglaterra. Eles estão dominando os indianos, então eles pensam que eles são autoridade. Se eles pensam que eles são a, a, a autoridade, quem que vai ouvir do, do, do empregado? Eles pensam que os indianos são empregados deles. Uh, então, não vá para a Inglaterra. Talvez na Alemanha eles estejam interessados, mas não sei. É melhor você não mandar ninguém, que você não vai receber resultado nenhum. O depois disso, começou a dar um Harikata sobre os pontos vitais dos ensinamentos de Goranga Mahaprabhu de diante desse prêmio Nobel, Rabindranath Tagore. E Rabindranath Tagore depois disse, olha, se você for para qualquer país, para qualquer momento, em qualquer momento que você for, não importa aí no tempo, os lugares, circunstância. Você vai alcançar sucesso. Abhinanath agora disse isso em qualquer, lugar, em qualquer lugar, em qualquer país. Não importa em que posição, que país. Você vai e vai alcançar sucesso. Um homem como você, um sábio como você, sim. Você é muito poderoso. E ele disse, porque existem falsos sábios inúteis que foram para o ocidente. Rabindranath Tagore disse isso. Eles querem só coletar dinheiro e falar no besteira. E foram aplaudidos. Ah, que maravilha. Como as pessoas são tolas. Materialistas vestidos de sados, comendo peixe, comendo carne, dando aula lá sobre o dharma hindu. Eles não sabem nada sobre o dharma hindu. O que, que eles sabem sobre o dharma hindu? Esses indianos que vão como falsos mestres para lá e para cá. Quando os muçulmanos e os hindus brigaram por conta da cidade de Ayodhya, isso é tudo planejado por Krishna. É uma história longa de Kaliuga. E eles brigaram. Eles entrevistaram os hindus e perguntaram O que, que você acha do problema? Eles falaram, não, a gente na verdade não é mais hindu E se você não se considera mais um hindu Como que você vai ensinar hinduísmo? Isso aconteceu os próprios hindu, os hindus Mas hoje em dia dizem, ah, nós não somos, na verdade, hindus mais. Nós não acreditamos mais. E essas pessoas que não acreditam mais no hinduísmo vão para o ocidente e são aplaudidos. E isso é sucesso, porque os americanos são tolos em relação ao hinduísmo. Então eles não sabem, batem a palma para qualquer coisa. E não fui eu que disse isso, o próprio George Washington comentou. Sim. Tanto Abraham Lincoln como George Washington tiveram contato com os Vedas. Tinha, aconteceu uma reunião lá, uma palestra. Ele disse, como era 50% da população, a população americana são tolos. Ficou uma grande agitação e todos ficaram bravos. O que você está falando isso? você está dizendo que nós somos tolos? Nós somos americanos. E o disse, espere, espere, espere. 50% são sábios e 50% são tolos. E todo mundo bateu palma. Ele disse a mesma coisa e o povo bateu palma. As pessoas bateram palma para a mesma coisa o Maharaj está rindo Porque a pessoa, ele falou 50% dos americanos são tolos Todo mundo ficou bravo Ele falou, não, 50% são tolos, peraí 50% são tolos e 50% são sábios Aí todo mundo bateu palma. Mas ele falou a mesma coisa o Maharaj agora está contando outra história Sobre quando ah, você em você Então, Maharaj está contando uma história de, de um pessoal que foi, que foi comparado a, uma, uma, a uma, uma, uma cabra. Você é uma cabra. E o outro falou: como assim eu sou uma cabra? Eu não, você é uma cabra especial, uma cabra dessa qualidade, mas essa qualidade era a pior das cabras. Ele fala, ah, tá, dessa qualidade, então tá bom. É assim que a gente engana as pessoas, diz Maharaj. As pessoas batem palmas sem saber do que eles falam. A verdadeira pregação foi feita por quem? Se você for neutro, se você tem algum partido, você não pode vir para mim. Se você está neutro em relação a Bhaktivedanta Prabhupada, você vai entender. Rabindranath Tagore disse, se uma personalidade gigante como você foi para os Estados Unidos, em qualquer lugar que você for, você vai alcançar o sucesso. Então, Todo a mundo a vai te ouvir. O Prabhupada disse então, eu vou mandar um mensageiro que é tão bom quanto eu. Tente se lembrar desse ponto. Você pode publicar isso. Você pode fazer um vídeo disso. Papada Bhakti Siddhanta disse, eu vou mandar um mensageiro que é tão bom quanto eu. E quem ele mandou? Ele mandou Bhakti Vana Goswami Maharaj. Ele mandou Rayagriva Brahmachari, que era o próprio Param Gurudeva. Ou Goswami Maharaj. Bhakti Pradit Tirtha Goswami Maharaj. E agora você quer dizer não, eles são tolos. Eu que sou o grande pregador, como que você vai falar dessa maneira? Como que eu posso digerir isso? Me diga. Se você estiver na minha posição, o que, que você diria diante dessa, dessa crítica? Ah, eles todos foram inúteis. Eu que sou o grande pregador. Como que nós reagimos diante dessas declarações? Um dia, se Vrindadevi deve permitir, e meu Guru Maharaj permitir, eu vou explicar tudo isso em mais detalhes. Se Bhakti Siddhanta escolheu esses Vaishnavas, como é que alguém pode criticá-los mais tarde? Porque essa crítica houve, é por isso que Maharaj está falando assim. Como Bhakti Riddhaaivana Goswami Maharaj pregou de maneira tão extensiva e tão elevada? Como é possível quando o Prabhupada Bhakti Siddhanta disse, eu vou mandar um mensageiro tão bom quanto eu? Você se lembra quando Krishna diz para Udhava Udhava é não diferente de mim, ele não é menos do que eu, lembram? falamos sobre isso na Cártica passada de Maharaj. Não existe um átomo de diferença. Não átomo de mesmo que tanta diferença não Eu quero o que é Uddhava, que Aquilo que eu sou Uddhava também é, disse Krishna. Sr. Vishwanath Chakrabhita Thakur disse, que Goswami Maharaja era tão querido para Pada Bhatsiddhanta, que ele disse, eu vou mandar um mensageiro que é tão bom quanto eu. Raya Griva Brahmachari, que era Param Deva. Bhakti Deitamada Goswami Maharaj chamava-se Raya Griva Brahmachari. Então, o escolheu Bhakti Eridhoy Vana Maharaj e Param Deva para ir para o Ocidente. Quando Param Deva... Não, não. Madhav Maharaj foi embora desse choque. mundo material, Bhakti Hridoi Vana Maharaj não conseguia falar, ele só chorava. Quando Paramaguru Deva foi embora, foi o mesmo choque que nós tivemos quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi embora. Bhakti Hridoi Vana Maharaj convençou e disse para todos, que Bhakti Deita Madhagusa Maharaj, nosso Paramaguru Deva, ele tinha o ideal perfeito da pregação, da etiqueta, do comportamento, de tudo. Paramaguru Deva não foi, mas ele estava com o passaporte já pronto para ir. Mas um devoto mais antigo chegou e disse para Bupada, esses países do ocidente são problemáticos. E ele é tão bonito, ele é tão atraente que as mulheres lá vão servir como armadilha de maia. É melhor ele não ir. E aí, Bhaktivedanta rec reconsiderou. Ele era enorme, um ombro imenso, mãos imensas, de um rosto lindo para um o problema não era Paramigurudeva um Bhaktivedita Mada Goswami Maharaj. O problema era o ocidente, o comportamento dos ocidentais. Um dia eu vou discutir sobre esse outro Vaishnava de Shambhava, que tem uma história exemplar que vai nos explicar sobre isso. Eu contei para vocês, ele era muito bonito e forte, mas preocupada colocou ele para plantar na horta, para fazer seva na horta, para testá-lo para ver se ele, se ele poderia. E depois disso, ele foi mandado pregar, depois que ele provou que ele era capaz de servir de maneira bastante humilde. Então, o de uma família muito rica, um senhor de uma família muito rica, bhakti Então, a senhora queria casar a sua filha com esse Vaishnava, mas antes dele se tornar Brahmacharya. O nome dele era? Bhutaprit Prabhu. Eu não sei repetir esse nome, Prataprit Prabhu. Tem muitas titis acontecendo e, às vezes, Maharaj precisa escolher de quem ele vai falar. Mas um dia ele vai falar desse Vestanava. Então, essa mulher queria arranjar uma, grande, uma menina lindíssima para se casar com esse. Você pode casar com minha filha? Ela perguntou para ele. Eu posso te dar toda a minha propriedade. Eles tinham muito dinheiro. aqueles que recebemos misericórdia para o como Maya Maia poderia alcançá-los? De jeito nenhum. Da mesma maneira, se Parangurideva fosse para o pro, pro, pro ocidente, não aconteceria problemas com ele, mas Maia é perigosa, então ele não, o preferiu deixá-lo aqui. Então, quando o vai dizer, eles são tão bons quanto eu, como é que eu vou dizer que eles foram inúteis, que eles queriam coletar dinheiro, que eles não fizeram nenhum gurseva? Como é possível pronunciar uma, uma crítica dessa? Que ofensa que eu estou fazendo? Isso é um problema muito feio. Por favor, me perdoe, eu sou neutro, eu amo a todos, todo o Guru Varga. Mas eu preciso dizer isso, senão você pensa que todo mundo pode pensar que eles sejam inúteis. Jamais eles eram, foram comparados pelo Bhaktisiddhanta a si mesmo. Então, esse é meu objetivo até antes de eu abandonar esse meu corpo de Shambhava. Eu quero glorificar ao máximo todos os nossos Guru Varga e projetar a perfeição e as suas glórias diante do mundo inteiro. Quanta misericórdia eles receberam de Prabhupada Siddhanta. Se eu vou dizer, eu recebi toda a misericórdia do Guru. Se eu gritar isso, como um tolo, isso não prova que eu recebi misericórdia. Depende da sua atividade, da sua escritura, do que você ensina, do seu comportamento. É isso que prova que você recebeu o Guru Kripa. Guru Kripa não é uma propaganda, vou fazer uma foto de Guru Deva. olha aqui, ó. meu Guru Deva me deu misericórdia, de botar um outdoor. Não é assim. Eles eram grandes o Prabhupada Bhaktivedanta pessoalmente os mandou para o Ocidente. Quando Rabindranathaku disse, só você pode ir, ele disse, eles também são iguais a mim. Eles disseram, talvez a Alemanha seja mais favorável. O Prabhupada disse, eu vou mandar um mensageiro tão bom quanto eu. O Rabinatas Thakur disse, disse, ok, comece na Alemanha. Mas Vana Goswami Maharaj disse, Prabhupada, se você não se incomoda, eu quero... Ele não tinha medo de nada. Prabhupada, se você não se incomoda, eu eu quero receber essa dificuldade. Eu quero ser testado. Eu quero pregar na Inglaterra. Se eu pregar na Inglaterra, eu vou conseguir pregar na Alemanha. Naquela época estava havendo uma briga entre a Alemanha e a Inglaterra. Então, Vana Maharaj, Bhakti e Vana Maharaj foi para Inglaterra. Como que eu posso explicar, contar tudo isso que aconteceu em pouco tempo? assim? estou dizendo, a gente não tem tempo, eu não devia nem estar tá pronunciando. Estou brincando com vocês porque a glória deles é infinita. O que eles fizeram não dá para nem contar. Então, ele foi na Inglaterra e foi pregar lá. Então, inclusive, as Assembleias Reais, eles convidaram do Ivan suas aulas eram perfeitas, as aulas dele mudaram o humor de todos aqueles que eram basicamente cristãos mudaram. Eu vou cortar algo bem pequeno, ele foi convidado, vou, vou contar isso de maneira breve de Shambhava. Ele foi convidado até pela rainha da Inglaterra, ela ouviu 15 minutos. Enquanto ela comia, ela ouviu, comendo aquelas coisas que eles comem. Venera Maharaj foi lá. Ele, por serviço de Prabhupada, eu podia descer a qualquer nível. Ele disse, então ele foi recebendo ordens. Mas nós temos que entender e enxergar bem ele era igual a I Eu não posso não dar nenhuma discurso. desculpa para ninguém, para que sim, ninguém me critique. Eu não posso permitir que alguém possa ter This dúvidas dúvida do meu é caráter. Mesmo. É assim que eu tenho que viver a minha Last. vida, até o último momento. Eu tenho que viver de maneira tão perfeita que ninguém possa nem pensar em me criticar. Você quer criticá-los? Então, eles me ensinaram a agir assim: que nós temos que viver de maneira absolutamente perfeita. Como é possível criticar quem nos ensina isso? 15 Naquela época, Maharaj estava falando de um momento que ele foi fazer um serva e procurando a pessoa mais barata para ajudá-lo a, a, a, a transcrever um texto. Ele sempre usou qualquer dinheiro para imprimir livro ele nunca desfrutou nada. Eu ia até Kalna, disse Shambhava. comia só arroz e batata. Não, comia nem, não bebia nem água fora do templo. Ano após... A, assim, a, fora do templo, fora da casa dele, acho. Onde ele escrevia esses livros ou traduzia. Agora vocês estão me vendo sentado na Savyasa mas eu só servi. Um dia eu vi uma chuva torrencial cheia de raios. E o homem que estava datilografando o livro. E a mulher dele estava no andar de baixo e eu estava no andar de cima com ele. Eu não ia nem no banheiro de tanta vergonha para não incomodar a família, não cruzar com essa senhora. Um dia ele disse, Maharaj, fique aqui. Eu vou e volto rápido. E onde você vai? Eu vou buscar meu filho, ele está na escola. Aqui pertinho. Eu falo, ele falou para mim, você fica aqui sozinho com a minha esposa a meia hora. Eu falei, não, não posso ficar aqui sozinho nem meia hora. Por que? E ele perguntou por que? Eu disse, porque sua esposa está lá embaixo. Ele falei, mas como? Minha esposa? Se você for embora, eu tenho que sair daqui também. de Shambhaba. Eu vou até Mayapura. Ele ficou surpreso. E ele foi forçado a ficar e mandou a esposa buscar o menino. Porque o Maharaj não ficou na casa de um homem casado com a esposa dele sozinho, nem no andar de cima e ela não andar de baixo. Por quê? Porque essa é a etiqueta que nós aprendemos desses Vaishnavas. E você quer me criticar? Você quer criticá-los? Você não pode quebrar nossas regras. Entendem? Nós já vimos, diz Shambhava. quando Bhakti dava harinam Harinamidiksha para as matajis Alguém vinha olhar de longe. para que ninguém tivesse a hipótese de criticá-lo. Todo mundo ele fazia isso só diante de testemunhas para que, para que ninguém pudesse ter uma desculpa para criticá-lo. Então, esses são os ensinamentos que nós recebemos do nosso Guru Varga, Shridam Maharaj, Bhaktisiddhanta Prabhupada. E, ao mesmo tempo, eles têm muita afeição por essas matajis. Eles mas demandam, eles não a podem a quebrar, a quebrar, a quebrar a regras. Regras. as regras de sannyas. as Mata elas precisam de afeto e os Vaishnavas as, as amam mas seguindo as regras você não consegue ver o amor que os Vaishnavas sentem por todos eles querem proteger também a posição das mulheres o tempo todo o tempo todo então a Inglaterra e a Alemanha estavam brigando naquela época estamos falando dos anos 30 da época do fascismo to speak in então, quando ele foi para a Alemanha, ele foi forçado a falar aulas em alemão, ah, não, dar aulas em alemão. O Ivan não lembra? sabia alemão. Ele pensou nos prédios de para, para o então. falou, ok, vou aprender alemão. Como que você vai falar em, ah, em alemão, você se você não sabe? Meses, em seis meses, ele fez quando curso. Ele chegou num nível tão elevado ele em é alemão, alemão que as pessoas achavam que ele era um professor de alemão. Como era possível, quando eu estava no colégio de Ximbabu, eu tentei aprender alemão, mas eu achei muito complicado. Tinha um, aconteceu uma briga entre os professores ali, e aí eu saí do curso. Ele em Calcutá in, essa escola, o Maharaj está dizendo. Então, Vana Goswami Maharaj, em seis meses, noite e dia, ele aprendeu alemão. Ele começou a falar em alemão com todos, depois de seis meses só de curso. Se então, você escreve o alemão, parece com o inglês. Mas se você pronuncia, é totalmente diferente. Então, teve que aprender uma língua nova. Ele pregou extensivamente na Alemanha, eu vou agora encurtar um pouco. Por favor, me perdoem, mas eu falo o dia inteiro, diz Maharaj, porque ele dá muitos harikatas. E lá? Ele encontrou com um devoto único. O nome dele é Sadhananda Prabhu. Naquela época ainda não. Ele tinha um nome alemão, eu não me lembro agora o nome dele. O nome do Guru Varga eu lembro, comprido. Nomes imensos, mas os nomes alemães eu esqueço. Então, ele pregou em vários lugares. Capital, German, is em todos os lugares e ele é pregou. Pregação muito e boa. Ele estava numa situação crítica porque ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. O que, é que eu vou comer? Ele pregava e ninguém dava, doava nada. E no meio tempo. Chegou uma, uma, um pacote do correio e ele recebeu. Ele ali dentro tinha comida seca e dinheiro. Quase todos os dias, ele comia só um pouquinho, só para se manter vivo. E quem dava dinheiro para ele, ninguém sabe o que é um sado no ocidente. Então, quando ele voltou, ele recebeu uma, uma, um, um bem-vindo tão caloroso de Prabhupada Bhaksidanta. Infelizmente, o tempo está limitado. E depois ele viajou mais uma vez para vários lugares. Ele foi para a Áustria, para os Estados Unidos, para a Alemanha de novo. Ele foi para vários lugares importantes dos países europeus. foi para Washington, para Nova York. Ele estava sempre pregando num nível muito elevado, ele era muito intelectual. Se as pessoas elevadas aceitarem Chaitanya Mahaprabhu, e assim automaticamente, a população, por que tem que criticá-lo então? O Pakti Maharaj foi o único que foi convidado para a Universidade de Oxford para dar aulas. E todos foram ouvi-lo. Eles queriam que os jovens ouvissem essa pregação. Porque eles são os, futuros, os, os cidadãos futuros do mundo, os jovens. Então ele foi pregar nas universidades. Em Viena, na Áustria, na Suíça ele pregou. Ele pregou pelo mundo afora. Ele tem uma vida épica, daria para escrever é. uma biografia épica. Então, And me perdoem, não posso falar tudo, só estou falando dos pontos principais, porque ele, ele era um oceano. O Vaishnava é sempre um oceano. Depois quando cresceu, ele queria fazer alguns templos, então, quando ele ficou mais velho, ele quis fazer alguns templos, não muitos. Alguns templos em Vrindavana, em Calcutá, em Rinald Ele não fez muitos templos, não. Quando ele voltou dessas viagens, Prabhupada já tinha ido embora, ele ficou muito triste. Quando o Prabhupada foi embora, o mundo ficou vazio. Ele sentiu tanto sentimento de separação de Prabhupada. Ele construiu o seu próprio samadhi, antes de abandonar o corpo. Como é possível ele tenha feito isso? Samadhi é onde coloca-se o corpo sagrado do Vaishnava. Como o Ramanujacarya, como ele fazia seus passatempos, com seus discípulos grihastas tinha um amor tremendo por ele, por Ramanujacharya. O consegue é realizar quem tem quanto amor por mim ou não. De acordo com isso, eles vão dando misericórdia em segredo. Para quem ele está dando misericórdia, ele pode outside, realizar. Não é uma questão de quanto dinheiro você dá, de quantos prédios você dá, do que você doa. Depende do seu humor. Talvez você seja pobre, você seja pobre. Mas ele é o guru. O Guru, por exemplo, o Puro, Puro, se o discípulo pobre é sincero, ele quer receber alguma coisa, pode me dar sim. Mas se o discípulo rico não é sincero, ele não quer nada, ele fala, não, não quero nada, não preciso. Porque o que ele quer é a nossa sinceridade. Que assim ele nos dá misericórdia ao aceitar a nossa doação. É óbvio. Então... Bhakti Hridao Ivana Maharaj fez seu, construiu seu próprio Samadhi e estabeleceu Gopeshwar Mahadev lá. É uma história complexa. Por quê? Ele fez um Samadhi ali, ele disse, se me deixar para os outros fazerem meu Samadhi, eles não vão entender meu humor, meus sentimentos espirituais. Então, ele estabeleceu o Radha Govinda lá em Vrindavana. E do Samadhi, ele conseguia ver o Arati. Esse foi o humor dele. Alguém podia dizer, não Maharaj, faça aqui, faça ali, ali é melhor. Não, ele queria ouvir o Arati. A mesma coisa aconteceu com Janardana Maharaj. Um dia eles juntos, Bhakti Dhaivana Maharaj Maharaj e Janardana Maharaj, onde fazer? O que, que você acha? O que nós vamos fazer? As pessoas de fora não entendem. As pessoas pensam, ué, o que que Maharaj estava falando? Our, uh, o que que eles estão falando? Eles querem fazer o quê? O que eles estão falando? E bactéria da disse, eu acho que é esse lugar aqui que é bom. Eles se entenderam. Onde um é o melhor lugar para colocar o samadhi? Para eles poderem ouvir eternamente o ar até adoração do templo. Então, o humor do Vaishnava é muito secreto. Não pode ser. Então, Bhanu Maharaj Mishra. E eu esqueci de dizer para vocês: ele tomou as sobre Veda Vedanta. E ele estudou o Vedanta. Ele estudou o Yajurveda, que Maharaj pronuncia Yajurveda. Não Ayurveda Medicina, um dos quatro Vedas. Chama-se Adyur. E ele era de uma inteligência única, ele era a misericórdia de propada Bhaktisiddhanta. Uma vez ele deu 100 um milhão ou, 100, ou 10 milhões de flores para, para o senhor Shiva. Para Kashi Vishwanatha, para uma deidade. É impossível imaginar o serviço dele. Ele não só pregava nos países estrangeiros, pregava aqui nas vilinhas para as pessoas miseráveis, para todo mundo. Uma vez eu fui até essa localidade com o Purushota. Você lembra o Ele está falando com o que Porque foi com outro lugar, com um devoto que quase morreu lá numa calamidade. Então, dessa maneira, ele era uma pessoa cheia de amor. Como falar. Bhakti Bhakti Can, Se está dizendo que ele vai ter que tocar também. Ele gostaria de poder glorificar um outro Vaishnava que também tem o, o Tirobhava hoje, que desapareceu hoje. Às vezes, três titis no mesmo dia, como é que a gente faz, diz Maharaj. Eu fico tenso até, deveria, é uma atenção espiritual Ele nasceu em Kulna, Bangladesh. A maioria do nosso Guru Varga nasceu no Bangladesh. <risos> Maharaj está dizendo que nasceu aqui perto da Gaudiya Mata, no Ganga, na beira do Ganges. When time comes come, basically I can child, I used to go with my grandmother to temple, Popa Temple. I don't know what here. they give some they Don't understand what they are doing. What they are doing, now I understand that time you couldn't. not. Tá contando que ele era pequenininho, a vó dele levava ele no tempo da Gaudiya toma Prachada, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Agora ele está entendendo melhor <risos> o que estava que acontecendo. Então, Maranaj está contando, acho que desse outro Vaisnava, que estudou engenharia. E Ele ficou sabendo que ali onde perto de onde ele estudava, tinha uma Gaudiya Mata. Ela tinha um Babaji. Nossa Gaudiya Mata, Braja, Vihari, Braja Bihari, Babaji Maharaj. era semi analfabeto. Ele lia muito pouquinho, muito devagarzinho, ele é quase, quase iletrado, mas ele lia um pouco de Bengali. Ele lia o Chaitanya Bhagavata Chaitanya Chaitanya Chaitanya diariamente, bem devagarzinho. Ele mantinha esse templo em kata. mas o coração dele era tão simples, ele pedia perdão para todo mundo. Por favor, me perdoe, me perdoe. Porque eu não sou educado, eu não tenho conhecimento. Mas, mesmo os, os reitores de, de, de universidade vinham ouvir o ele. professores de colegial. Ele não falava inglês, e não dava aulas doces e elegantes. Mas ele explicava do jeito dele, e, mas o coração dele era tão limpo, tão simples. Que era como um, um imã, as pessoas vinham, mesmo pessoas elegantes e educadas, e eruditas e acadêmicas, ouviam ele. Mas ele pediu desculpas, esse Babaji. Por favor, tente explicar o que eu ouvi dos meus gurus. Prabhupada Bhaktisiddhanta era o guru dele. Prabhupada Bhaktisiddhanta que pôs ele nessa posição. Então, Sarga Goswami Maharaj antes se chamava Nanda Dulal. Nanda Dulao Prabhu. Então, quando Nanda Dulao Prabhu ouviu o Brajavihari Pabaji, eh, ele ficou impressionado. Ele falou: Nossa. Ele já desde pequeno não gostava de nada tamásico, cebola, alho, nada. Os pais deles. É maravilhoso, você não pode alcançar a paz assim em centenas de nascimentos. Quando ele escreveu uma carta para o pai, pai, estou sentindo atração pela gaudia Mata. Você se incomoda se eu tomo o Harinama? O pai disse, o que você acha disso? Imagina. Eu também quero, disse o pai. Vamos. Aí o filho falou, venha, venha. A pai, a mãe, todos vieram tomar iniciação. O pai ficou muito feliz, você está atraído por Chaitanya Mahaprabhu, para Chaitanya Gaudiya Mahat. Ele estava na metade do curso de engenharia, mas ele parou tudo. Essa é a verdadeira engenharia, Harikata. Finalmente, chegando para Calcutá, depois disso, para Mayapu, o pai e a mãe também vão se juntar juntos, para se encontrar com o e ele finalmente viu o Prabhupada e falou: Oh meu Deus, olha, Prabhupada está ali. Prabhupada mean, ver sure, Prabhupada significa ver Goranga Mahaprabhu. Tenho certeza de Shambhava. Oh, Você não acredita? Você não acredita? Sou e Deus. Me encontram com o P Com a vista e com a ouvida. Totalmente, seu corpo e corpo já estão desligados the deus deus beat up Prabhupada, deu place que Hari Nam, yes, see you. Prabhupada giving Hari Nam and diksha. At the time. And his name was Noni Gopal Prabhu. E Prabhupada deu Hari Nam diksha para ele naquela época e ele se chamou Noni Gopal Prabhu. Now after as a name, Prabhupada give nickname, I mean, Brahmacarya. Noni Gopal. Noni Gopal. Ah, Noni Gopal um Gopala de manteiga, Noni Gopala. E ele virou o Brahmacharya ali e começou a servir. Quero servir esse grande devoto para o Padra O pai falou, só você, nós também, sua mãe e eu também queremos servir Quando os pais dele foram embora, o pai dele deu um, um conselho para ele, ele. É muito filho, valioso. Ele disse: Meu filho, se você não voltar para casa, em toda a sua vida, eu vou ficar muito feliz. Você pode me obedecer? Nossa, vocês entendem por que eu quis dizer que o pai. <risos> o, pai o pai dele falou para ele não voltar mais para casa: Que pai é esse? Maharaj diz que não, hoje em dia os pais querem... Por favor, volte para casa, cadê meu filho, cadê meu filho hoje em dia? Maharaj está contando que sentiu quando os pais abandonaram o corpo. Então, eu Então, quem é pai quem é mãe? Meu mãe, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Siddhanta Prabhupada são meus pais, disse Shambhava. Meus pais ouviam de vez em quando. É. Bom, Maharaj está dizendo que. O pai deu esse conselho para o filho. Depois disso, Noni Gopal Prabhu decidiu nunca mais voltar para casa para ver os pais. Ele era um devoto extremamente exaltado, completamente então, desapegado é, da matéria. Nice. So, Prabhupada man. nice. mandou yes, he to para, a para, friend, and para him para esse para vários and lugares him. da Índia pregar. So, e fazer diferentes tipos de serviço. Seva. quando Prabhupada Quando se foi, ele ficou sob a guia de um outro Vaishnava. So many e ele editava, traduzia para so, muitas línguas. To... Redigia para em línguas da Índia. Aurya, Bengali, Reinde. In ele era um dos I'm editores from, do Nadia Prakash, Prakash junto com did. Bhakti Pramod por Iguçoe Maharaj. Bhakti Shankar Maharaj. You know, Charangas. Desculpe, eu não estou conseguindo pronunciar o nome desse Vaishnava. Vocês vão ter que ver no título embaixo da aula. Eu não conhecia esse Vaishnava. E ele foi apontado nesse instituto como professor e depois ele se rendeu e Prabhupada mandou ele pela Índia toda pregar. born in the year of 1936, he was under the guidance, complete guidance of Gosain Maharaj. Because even not only that, but also he took sannyas from Gosain Maharaj. So much love for Gosain Maharaj. Gosain Maharaj, told, you can stay, godmother, you can stay with me, it is your mother. Like Mother Gosain told to my Guru Maharaj, I never wanted to make a because is então, Maharaj está dizendo que ele era tão simples, esse Vaishnava era tão simples, que nenhuma criança de 5 anos tinha tanta simplicidade assim. Ah, não, ele está falando de Bhakti Pramod Purigaswamy Maharaj. Essa doçura de Bhakti Pramod Purigaswamy Maharaj, nenhuma criança de 5 anos tinha. E por dois meses, Bhakti Pramod Purigaswamy Maharaj. Mandou Shambhava levar determinados livros, pacotes de livros para Vrindavana para lá e para cá. E Bhakti Pramodh Maharaj falava, eu estou velho, como é que eu posso ir para Vrindavana? <risos> Maraj está contando que Bhakti Pramod Puri já achava que não tinha dinheiro para ir para Vrindavan né? mas ele recebia doações mas ele nem sabia e o próprio Senhor Supremo arranjava tudo para ele ele não precisava se preocupar você pode até testar uma criança de 5 anos, se ele tem um santos cara ruim, se ele vem de uma vida que ele acumulou karma negativo, tem meninos que são assim, você dá balas para ele, eles saem correndo com a bala. E tem crianças que recebem bala e distribuem para os outros, para as irmãs. Então, desde a infância, você pode perceber. Não sei. Não é que todas as crianças de cinco anos são assim de coração puro. E eu vi, disse Dishambaba, a simplicidade de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que é incomparável, nem as crianças têm. Goswami Maharaj finally gave his sannyas. After that his name was Bhakti Saurabh. Então ele recebeu esse nome. Bhakti Saurabh Bhakti Sar Goswami Maharaj. Okay. Bhakti Swaro Bhakti Swagar Goswami Maharaj Eu faço confusão porque repete Bhakti duas vezes eu nunca tinha visto Ou sou eu que entendi mal até agora Confirmem por favor no subtítulo da aula então, ele foi apontado como próximo acharya do tempo. Geralmente, o guru vai apontar talvez um discípulo como acharya, mas... Então, um outro Vaishnava, um irmão espiritual dele, apontou ele como, como acharya. Porque geralmente, e Maharaj diz que isso é raro, porque geralmente um Vaishnava aponta um discípulo, mas ele foi apontado por um irmão espiritual, se eu não me engano. Ele não queria virar acharya. Isso foi um arranjo do Senhor Supremo. Era o desejo de Goswami Maharaj. Mas infelizmente alguma política começou ali. E não, as coisas aconteceram de outra maneira. O que fazer? A má sorte de Kalyuga. Então ele tinha um coração muito simples. Siddhartha <música> child. child. Maharaj is not there. Maharaj is there, I used to take you, catch your hand and go to Maharaj. See, this See, this is But what to do? They all leave. Eu queria pegar a mão de vocês e levar vocês para vê-los, mas para vocês para mostrar, olha, isso é um Vaishnava. Esse é um Vaisnava. Mas eles já todos se foram. Um dia ele descobriu algum problema. Ele resolveu, por conta desse problema, ele resolveu renunciar. Eu também sinto problemas. Eu estou no Vyasasana. Eu não gosto de política. Desde que eu sou estudante, aluno. Nem no no colégio, eles queriam que eu votasse, voto para isso, voto para aquele. Eu costumava deixar esse negócio de voto para lá, não votava, votava em branco. Na política também, nunca gostei de votar. Eu odeio políticas, ainda mais dentro de templo, nas escolas, no colégio. Isso é terrível, isso estraga tudo. Então, ele escreveu uma carta de demissão diante dessas, dessas políticas. Ele, e ele chora diante do Vaishnava, que deixou para ele aquela posição e diz, olha, eu queria servir, mas eu não posso. Você é meu Shikshagura, não pense em você como meu irmão espiritual. Pensou ele desse irmão espiritual, que foi seu Shikshagura, que eu queria deixá-lo como responsável do templo. Alguém sugeriu abra outro templo, mas ele falou: já estou velhinho. Então eu fico com algum irmão espiritual e vou viver, eu vou abandonar meu corpo em algum lugar. Não, mano, já abra um templo. Tava cheio de gente querendo tomar iniciação dele. Isso era o acharya daquele templo antes dessa história política. Então, eu falar, ah, então tá bom. Então eu fico aqui em algum lugar, vamos ver se eles vão vir até mim. Então, depois disso, os irmãos espirituais nunca devem ter inveja um do outro, a não ser que um deles se desvie. Se eles se desviam aí também, se eles estão alinhados com o conhecimento do Guru, com a visão do Guru, com o amor pelo Guru, eles nunca vão brigar. Eu quero servir para o Bupada, mas as pessoas querem ser servidas a si mesmas. Meu Guru Maharaj, Bhakti Pramodhupuri Goswami Maharaj, disse para a se você servir Madhu é a Maharaj, esse é o meu serviço, mas infelizmente tem política em todos os lados Eu hoje em dia. Ninguém nunca permitia que se falasse de na Chaitanya Mata. Eu fui de Shambhava mas a política começou logo depois e eu não suportei ficar lá. Mas não é isso nada disso é amargo. Tudo isso é doce. Porque por conta dessas dessas experiências, eu posso falar sobre o que eu estou falando agora. Do something, I can try at least. So Maharaj won out. Our Bhaktalok Paramamsa Maharaj, you know. No Bhtaloka you know? Paramahamsa yeah. Maharaj. The Sib Mandiri, one temple, two three temples depois do Shiv Mandir. Bhaktas, like, like Next temple, just you know, it's called Bhaktalok Parama. Por exemplo, Bhaktaloka Paramahamsa Maharaj ele doou metade de do um pedaço de terra para seu irmão. Ele disse, olha meu irmão, você não conseguiu arranjar a terra? me fique com esse pedaço. Fique com a metade do meu terreno. Maharaj era tão simples que ele não conseguia nem falar em alta voz. Eu me esqueci de tantas coisas. Que Bhakti Hridaevan Goswami Maharaj abriu um instituto de filosofia oriental em Vrindavala, um colégio imenso. Em Nandagrau tem, uma, tem uma, um colegial lá que ele abriu. Porque ele sabia que se ele podia trocar o coração desses, dos jovens. Ajudar os jovens, tudo seria resolvido. Então, quando o Prabhupada Bhatsidanta foi embora, ele foi declarado acharya. Está falando agora de Bhakti Hridaivana Maharaj. Foi proposto como acharya das quatro sampradayas. Ramanuja, acharya, Vishnu Samya, Anibakacharya e Madhacharya, as quatro sampradayas. Ele ser o super the of Vejam a qualidade dele. So Bela, Escreveu tantos livros. Rassambi, so many, Ele traduziu I livros know. impossíveis de I traduzir. Então, Bangasim Agora você vai ignorá-lo. Ele em you know, como que você pode acusar todos os discípulos de patricida tá preocupada can excuse será que você não supremo rubbish But one can excuse if you are going to speak all se você fala coisas contra Mahabrabhu, o senhor pode até lhe perdoar. Mas se você fala coisas contra o Vashnava puro, o senhor não perdoa. Nós gostaríamos de, de, de, de esquecer, mas infelizmente nós temos que discutir. Não é isso. Para entender o ranking da Gaudiya Mata, você precisa nascer incontáveis vidas, ou você pode ouvir o Vaishnava puro, se você se render aos pés de de um devoto que estiver completamente em linha com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, tem essas duas oportunidades, ou ouvir o Vaishnava, que está na linha de Bhakti Siddhanta, ou nascer como discípulo de Bhakti Siddhanta, e segui-lo pessoalmente. Só tem esses dois caminhos. So Maharaj wanted to make temple, but Maharaj was busy, you know, to arrange the situation, how you can... In the meantime, refugio. Refugio, Refugiado. They want to make one é, entrou nessa terra que tinha sido doada para Bhakti Saranga Bhakti Sagar Maharaj. O Gurudeva conta essa história no livro dele. E aí esses refugiados querem ficar com esse, esse terreno. E ele trouxe da família dele ali. Para ficar nesse <tos terreno. Finalmente, I Sila Keshav Prabhu e o de Prabhupada. Então essa notícia chegou até Keshav Prabhu e até para gurudeva que tinham tinha invadido o terreno desse outro Vaishnava. Naquela época, Gurudeva Bharati Maharaj era Brahmachari. Ele era super forte e alto. E para servir o Guru com pedação de pau, Gurudeva foi lá. Você vai sair desse lugar agora ou não? Gurudeva foi lá, pessoalmente, enfrentá-los para serviço do Guru. Você vai deixar esse lugar aqui agora. Você, você prefere que seu filho perca o trabalho? Gurudeva falou, ameaçou. Você, você deixa esse terreno agora. Eu vou Calcutá, quando eu voltar, eu quero ver esse terreno vazio, senão seu filho vai perder o trabalho. Gurudeva falou, ameaçou. Em nome do Guru. E eles olharam para o Gurudeva e ficaram com medo. E eles foram embora. Mas a polícia estava contra eles foi E o Gurudeva foi E ameaçou até a polícia. Se você quer guardar seu serviço, saia daqui. Fale para sua família, saia daqui. Isso é Guru Seva, enfrentar essas coisas. Para, o, para servir o Guru, se eu tiver que ir até o ponto de arriscar tudo, eu tenho que ir. Se tiver que lutar contra as pessoas sujas que querem criticar os Vaishnavas, o meu Guru Varga, eu posso ir até a polícia. Não tem problema. Essa é a dedicação. Então, esse Vaishnava fez um templo muito bonito ali naquele terreno. E Bhakti Pramud Purigusu que era sênior, ele foi lá. Ele foi instalado a idade lá. Lá tem uma imagem de Guranga Mahaprabhu com seis braços, que ele manifesta a Rama, Krishna e ele mesmo. Eu fico sentido de não poder falar o suficiente de todos esses grandes devotos, são como oceanos. Eu peço perdão a todos. E o primeiro verso que foi pronunciado, eu gostaria de esclarecer, mas eu não posso. Tenho mais serviço, de Shambhava. Pedimos perdão, a misericórdia de todos vocês, de todos os nossos, esses dois Vaishnavas do nosso Guru Varga. Bhakti Saranga Maharaj e Bhakti Ridai Vel Maharaj. Then, um, I think this kata is um physic, huh?